novos jogos que estão escondidos dentro do seu Brawl Stars. Hoje eu vou mostrar pra vocês como você consegue acessar esses jogos que apareceram do nada e estão deixando todo mundo maluco. O que será que são esses jogos? Tem algum sneak peek dentro deles? Tudo isso vamos saber agora no canal Bruno Clash. Ok Pra vocês, galera, já estamos aqui dentro do Brawl Stars, mano. Isso mesmo, dentro do Brawl Stars, temos quatro novos jogos? Como assim? Calma, eu vou falar pra vocês tudo que tá rolando. É o seguinte, parece que tem alguém infectado aí, não é mesmo? Bom, é o seguinte, manos, o Brawl Stars amanheceu, uma doideira. Tá uma loucura isso daqui, o Twitter tá fervendo, tá uma loucura, uma doideira. Eu vou mostrar pra vocês o que tá pegando. Bom, o seguinte, o que tá acontecendo agora é com o nosso 8-bit... Nosso 8-bit aí, e eu tô com o vírus, né? O vírus que é... resume bem, né? O que tá acontecendo com o 8-bit. Bom, o que tá acontecendo é que dentro do 8-bit, parece que ele deu uma bugada. E a gente tá conseguindo acessar a memória do 8-bit. A cabeça, a memória, o cérebro do 8-bit. E tem alguns modos de jogos, alguns jogos diferentes aqui, hein? Já tem aí, pelo menos, 4 jogos que a gente já sabe que tem aí. Então vamos ver se a gente consegue... Mostrar todos eles aqui, beleza? Bom, sem mais conversinha, a gente já vai aqui no, no 8-bit e a gente vai ver aqui. Clicou nele, dá uma segurada na emoção, espera, porque olha o que acontece! Ele bugou, sim! O 8-bit bugou, está bugadaço, começou a dar erro. Tela azul ali, ó, tela azul nele. Neste momento, o que você vai fazer é o seguinte, ó, você vê se vai conseguir mexer de boa, tranquilão, mas não é mexer. Clique no botãozão, clicou uma vez, aparece um 7 Clicou mais uma vez, aparece um 6 Ou seja, é pra você ir clicando para ter esse, essa contagem ó. 5, 4, 3, 2, ó, vou clicar mais uma vez 1, e agora sim vamos acessar a memória do 8-bit E saber o que tá pegando, o que, que tá acontecendo com ele Bora lá então, vou mostrar pra vocês, tentar mostrar Quatro novos jogos, então partiu mais uma vez aqui Olha o que acontece, já vai para uma outra tela para uma tela de é, navegador né, do seu celular ou do seu ipad, no caso eu tô com o ipad E ele tá falando aqui ó, bem vindo ao 8-bit, hello 8-bit, bem vindo ao 8-bit Ele fala ali ó, quem é, quem é, c2 pontos né, quem.ez ponto What is 8-bit.ez, o que é 8-bit.ez Bom, eu vou trazer tudo isso aqui com detalhes, alguns, algumas coisas que a gente pegar no caminho Mas hoje a ideia é ver os modos, os jogos novos que a gente liberou com essa loucura A gente tá acessando a memória dele, ó. 100% da memória restaurada Então, tem algumas coisinhas aí que depois a gente vai fazer num novo vídeo pra vocês, beleza? Lá no final ele pergunta, é, você quer continuar o programa? Sim ou sim, né? Yes ou yes? Então é só clicar na tela, ele dá o yes e aí a gente vai para um novo jogo, Project Laser. Olha isso, e o 8-bit voando ali do lado, né? Vamos lá, vamos jogar então juntos. Start game, vamos ver o que vai acontecer. Olha aí, hein? Vamos lá, a jornada... Meu Deus, vamos ver tudo... Ah, peraí. aí, o espaço conhecido, o espaço. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Bem-vindo... Ao primeiro, ah, agora eu perdi aqui Player one, get your, get your head. Vamos lá então, vamos jogar Então agora bom galera Vamos lá então, vamos encontrar o um novo jogo Agora a missão é encontrar o um novo jogo Não é ganhar, nem matar, nem nada, tá? Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão Entrar no novo jogo Que tá escondido dentro desse primeiro jogo É um easter egg dentro do easter egg Olha que loucura, hein? Bom, a ideia é que sabe aquelas Aqueles, é, como chama isso aqui, né? Com buraco negro, pode ser? Não sei é, Esses buracos negros se você entrar nesses daqui, você morre. Sim, você morre. Tá, pegar aqui a Star Power. Pera aí, peraí. Não sigo nada, não pode morrer, né? Se você entrar nele, você morre. Mas tem alguns deles que não sai nada ali dentro. Não sai nada ali dentro. E ele tá diferentinho. Você vai perceber que ele tá um pouco diferente. Nesse sim, você vai entrar. Ó, esse aqui não, esse aqui tá igual, tá do mesmo jeito. Então não, não muda nada. Só tem que ficar esperto pra não morrer por enquanto. Senão a gente reinicia, né? Tentar. Tá, opa, opa. Nossa, nossa, tá difícil, hein? Meu Deus! Meu Deus, ó, vou tentar pegar aqui esse Star Power pra ver se a gente pega o outro modo de atirar. Ah, não mudou. Meu Deus, tá difícil, hein? Vamos lá, vamos jogando, vamos jogando aqui. Vamos tentar ver se a gente acha aí o novo. Ó, esse aqui não é, ó, porque esse aqui tá igual, tá saindo coisa ali dentro dele. Então não é ele, né? Não é ele. Vamos tentar ver se a gente acha o. o que é pra entrar, né? Que aí a gente vai nele, ver se esse aqui dá bom. Ah, esse aqui que é o melhor, esse aqui que é o melhor, ó. Ele vai e atira mesmo. Esse aqui é fortão. Esse, essa metralhadora, ó que top, ó que top, hein? É que a gente consegue destruir. Vamos ver se a gente acha agora o hum, buraco negro que a gente tem que... Ah, eu troco, eu peguei o outro, vacilei. Vacilei, ó. Esse aqui não tá acontecendo nada, ó. É esse daqui, galera, ó. Só entrar nele, só entrar nele. Olha o que acontece, calma aí. Tem ali, parece tiros do Rico, uma meia do Spike. E a gente vai pra um outro local. Um novo jogo, galera. Segundo jogo que tava dentro do primeiro. Vamos ver ali o que acontece, hein? Vamos ver o que acontece aqui, qual que é a ideia. Olha aqui! É o. É, é o nosso 8-bit, ele tá meio é, ninja, não sei qual que é a ideia. Tá meio que japonês, ninja, mano. Tá passando uns negócios, parece que deu Sakura. Ó, oh, a árvore, mano, muito top, muito top. É no Japão, né? Porque no Japão, provavelmente, por causa das, das arquiteturas ali, no fundo, a gente vê a montanha, né, que a gente que sobe ali. Mano do céu, se alguém souber aí de japonês, já manda aí, porque mano, eu só sei que ele virou ninja. Só sei que esse segundo jogo, ele virou ninja, mano do céu. Bom, vamos lá então, vamos nele aqui, vamos ver o que vai acontecer. Já cliquei aqui, quebrou a madeira, subindo ali, subindo os cactos do Spike e também as bolinhas do Rico. E ele treinando lá to... Só no ninja, só no ninja. Caraca, que bicho doido ah, ah, é o cabelo do coach, Deve ser o coach. Mas é um bicho... Ele tá, ele tá comendo uma palha, alguma coisa assim Bom, eu não consigo entender nada aqui de japonês, né? Bom, depois a gente descobre Vamos ver, olha isso aqui, é outro jogo Vamos lá, galera Aqui agora o segundo jogo, então bora que bora Agora é a hora de saber o que tem no segundo jogo, ó Aqui a gente vê que um é o tiro Um é o tiro E o outro é pra cima e pra baixo Então não tem muito segredo É andar pra cima e pra baixo e, e dá tiro Dá tiro pra caramba, então vamos lá Vamos tentar matar o máximo possível Pra poder passar logo e tentar mostrar pra vocês São três níveis pelo que eu vi, hein Esse é o primeiro nível e tamo indo pro segundo Ó, Jujubas do Rico Tem mais ali coisas do, do 8-bit também é, Tomadas do 8-bit, tem tomadas lá atrás Tem uma torre ali de De Não sei, de transmissão parece Será que tem a ver com aquele negócio do Do rádio Do rádio russo lá, o rádio doidão Vamos ver, vamos... Ai, ai, caiu. beleza Vamos lá, vamos tentando destruir máximo aqui rapidinho Pra gente poder é, passar logo, porque é o seguinte Nesse aqui, pra chegar no terceiro jogo, a gente tá no segundo jogo Pra chegar no terceiro jogo, a gente precisa passar dessa aqui Pra ir pro terceiro e aí continuar vivo, não morrer nesse agora que a gente tá indo E aí na hora que a gente estiver comemorando, a gente clica muito no veneno Vai clicar muito no veneno que vai aparecer Não é o veneno que ele joga, não é o veneno que cai na tela Calma que eu vou mostrar pra vocês, ó Tem um monte de drone filmando a gente lá, vocês viram? Caramba Sai daqui, beleza, tô por enquanto de boa Tô pude de fazer muita coisa, vamos tentar matar Quanto mais você matar, acho que mais rápido você passa Pra próximo, pro próximo nível, né Então é bom matar rápido pra poder passar logo pro próximo nível, né Vamos lá, vamos ver se a gente passa agora E na hora que estiver comemorando, é clicar no Como nunca, lá no veneno vou mostrar pra vocês, hein Bom, beleza, acho que tá chegando no final ali se tá chegando mesmo Aqui a gente vai matando Beleza, acho que chegamos, vamos ver Clica no veneno, clica no veneno, clica no veneno Venenão, Pô, boa, boa, boa, boa, conseguimos Terceiro jogo vai rolar, hein Ó 8 bits ali, parece que tá aqui sobrecarregado A gente vê a memória dele Tem gema, tem é, aquele, a, as gemas Tem os, o, nossa Papel do Sprout tem o olhinho do, do sonequinha, santo sonequinha. E a gente vai pra mais um jogo, galera. Terceiro jogo que a gente tem aqui, hein? Caramba! Esse vídeo vai ficar doideiro. Vai ficar grande, mas vai ficar legal, galera. Vamos que vamos. Se vocês aceitarem a, a ficha... Ah, consegui pegar. Ou talvez... Eu just water defeated... you... Eita, meu Deus. Vamos lá, hein? Posso... A gente pode se arrepender. Vamos que vamos. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Starcade. Starcade. Breakdown. Breakdown, vamos ver, vamos jogar esse! É o Bull, mano. O Buu com um negócio de sorvete jogando no. Nossa, o Buu tá passando sorvete no. No 8-bit, mano. Vamos lá então. Pode poder. Longe. O que eu falei é exatamente. Acho que não tá valendo a pena. Ela não tá crescendo para isso. Esse é. Ufa! vamos lá, mais um. Bora, hein? Agora. Acho que vai dar, hein? Vamos que vamos. Ah, vamos esperar que ele dá aquela... Aquela virada pra lá. Vamos ver. Calma, hein? Com calma. Bora, bora. Bora, bora. Aqui é tiroteio. Tiroteio total. Acho. Tô matando. Vamos que vamos. You win! Ah... O que a gente faz agora? O que a gente faz agora, mano? Pá, tirando pra caramba, descendo o dedo aqui, vamos que vamos. Momento final, hein? Vamos lá, sem pressa, sem pressa. Bora que bora, tem que matar ali, matou, beleza. Estamos chegando, estamos chegando. Chegando aqui, ó, double, dá expand e tiro. expande e tiro, boa! Passamos por cima, passamos por cima. Último modo de jogo, chegamos no modo final. O chefão, mano. O chefão, mano. Agora sim, moleque. Bora pra lá, que agora é o chefão. Vamos lá. Aqui, galera, é o seguinte. Se você atirar, ele atira. Se você pular, ele pula. Ó, pulei. Atirei. Ele atira. Então ele vai ser um clone de você. Não tentem matar ele. Se você matar ele, você vai morrer. Então a ideia é o seguinte. Pra passar esse modo e fechar, é atirar na tomada. Atire na tomada, ó. Tenta atirar na tomada. Ah, ah... Atirar na tomada é o ideal. Vamos ver, vamos ver, é o ideal não, é o que tem que fazer. ó lá, atirei. Boa! Boa! Fechei, atirando na tomada. Abriu a porta. Vamos que vamos. E conseguimos entrar de recesso na, na sua memória? Como que é isso aí? Não entendi muito bem. Mil... Você destruiu você mesmo. <risos> Ai, meu Deus. Que doideira. Que doideira. Chegamos no último nível, último jogo. Game over. Seis, cinco... 4, e aí acaba, não tem jeito Esse é o fim do 8-bit É o fim de você, é o fim de você mesmo E você volta pro dentro, pra dentro do jogo Porque o 8-bit, você zerou a memória do 8-bit e destruiu ele Muito top, né galera, muito top Que loucura Passamos por todos os níveis dos minigames Na verdade são 4, são quatro... é, são 4 minigames Vai, Vamos falar assim são três minigames diferentes e uma fase final, que é um boss que é você mesmo. Então você destrói a você mesmo. Por isso naquela trocadilha no final, você destruiu você mesmo, parabéns. E aí dá um game over porque você destruiu você mesmo e volta pra dentro do jogo. Olha que loucura, chegamos e passamos em todos os níveis dos minigames novos do 8-bit. Muito legal, né? Agora é o seguinte, a gente tem que ficar tentando e identificar nessas telas e também nas escritas o que tem de novo, o que pode ter de sneak peek ou novidades ou vazamentos dentro desses jogos, dentro dessas imagens, beleza? Se você quer um vídeo sobre isso também, comenta aqui, deixa aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Então é isso, manos, espero que vocês tenham gostado, mostrei pra vocês como passa em cada um dos níveis, inclusive no chefão, beleza? Então é isso, um abraço a todos, tamo junto, é nóis e falou!